Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e desta vez eu quero conversar com vocês sobre uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do subitem 3.05 da lista de serviços. Vocês sabem que a nossa lista de serviços foi editada em 2003 por meio da Lei Complementar número 116, pois é já se passaram aí 17 anos. Esta lista de serviços ainda é motivo de muita controvérsia, muitos conflitos envolvendo contribuintes e o fisco municipal. Aliás, recentemente também, o Supremo Tribunal Federal é, é, julgou a questão da é, interpretação extensiva da lista. Eu gravei vídeo sobre esse assunto, que está disponível aqui também no meu canal. É, basta você localizar e assistir, ok? Muito bem, mas o assunto de hoje é a ADIN 3287. Ela foi proposta em março de 2004, portanto, olhem só. Menos de um ano depois da edição da lista, a ADIM já foi proposta no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do subitem 3.05. As hipóteses de incidência descritas no 3.05. É, a DIN, como vocês sabem, ação direta de inconstitucionalidade. E nesse caso aqui, pessoal, é uma DIN proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal. E para que isso seja é, possível, é preciso que o autor seja um dos legitimados... É, previstos no artigo 103 da Constituição. Lá no artigo 103, nós temos é, a, a, aqueles que são chamados legitimados para propor a ADIM. Se não for uma daquelas pessoas, a DIN é rejeitada de pronto. Certo? Então, muito bem, quem propôs aqui Associação dos Locadores de Equipamentos à Construção Civil. A sigla da associação é Alec. A associação, então, em 2004, é, por meio desta dim, questiona o Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do subitem 3.05. Vamos a ele. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Tá aí. Será que estas hipóteses de incidência realmente nós temos aí nestas hipóteses prestação de serviços? O, o, notem que nós estamos diante de uma sessão. E para ser tributável pelo ISS é preciso que seja que a operação seja um serviço. Este, portanto, é o cerne da discussão. Vale lembrar, pessoal, que o subitem 3, ou melhor, que o item 3, onde está o 3.05, neste mesmo item 3, o 3.01 já foi objeto de veto pelo presidente da República. O Supremo Tribunal Federal decidiu que locação de bens móveis não pague ISS. Tem vídeo aqui no meu canal. É, a partir daquela decisão, o presidente vetou o subitem 3.01, editou até uma súmula vinculante. E a questão aqui agora é a seguinte: será que a cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, será que ela possui a mesma materialidade da locação de bens móveis? O ministro relator Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade. Na, na visão do ministro, é, ele coloca aqui que a disponibilização de certo, certo bem, como estruturas de uso temporário, andaimes, palcos, a disponibilização destes bens não pode ser confundida com a prestação de serviços. E essa prestação de serviços, se existir, ela é meramente acessória. Olha só. Quer dizer que o ministro, então, ele citando alguns precedentes, votou pela procedência da Adin e na visão dele deveria ser declarada inconstitucional, ou melhor, declarada a inconstitucionalidade do subitem item 3.05. Esta é a posição do ministro relator. Ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Entretanto, pessoal, esta votação que foi concluída na semana passada, entretanto ela não chegou ao fim. A votação, sim, mas a demanda, propriamente dita, o mérito não teve um final feliz. Não, nós não temos uma solução que dê, que dê segurança jurídica em torno dessa questão. Por quê? Porque os demais ministros, e agora eu estou falando então, de nove ministros, porque nós temos o voto do relator e o voto do Edson Fachin, a, a, concordando com a inconstitucionalidade. Entretanto, os outros nove votaram, os outros oito votaram com o ministro Ricardo Lewandowski, que é, apresentou um voto divergente. E o que é pior... É, não adentrou no mérito. A divergência dele em relação ao relator diz respeito apenas e tão somente à legitimidade da associação para propor a DIN. Comentei agora com vocês que um dos requisitos para propor um adin no Supremo é estar no hall de legitimados do artigo 103 da Constituição. Na visão do ministro Ricardo Lewandowski, a associação não possui legitimidade e ele coloca aqui o motivo. Ele diz assim, que a associação representa, ela representa, olha só que interessante, ela representa apenas oito, é, ela tem representantes em apenas oito estados da federação, associação. E com base em entendimento que prevalece hoje no Supremo, com base na jurisprudência, para obter a legitimidade, a associação precisa de, pelo menos, associados em, pelo menos, nove estados da federação. Então vejam que interessante. Na visão do relator, a tributação da sessão de andanes e outras estruturas de uso temporário é inconstitucional. Ele já adiantou o seu voto. Foi acompanhado pelo ministro Fachin. Todavia, os outros ministros, oito, acompanharam o voto divergente do ministro Ricardo Lewandowski. Não no mérito, mas apenas para dizer o seguinte, essa associação não possui legitimidade para propor a ADIM. Portanto, portanto, se ela não, não, não, não, não dispõe de legitimidade, é, essa DIN não deve ser conhecida. É, com isso, com isso é, nós não temos um julgamento concluído em torno do mérito. O, essa decisão acerca da legitimidade provavelmente vai ser objeto de recurso é, para que, é, uma vez reconhecida essa legitimidade, aí sim os demais ministros votem efetivamente no mérito na questão que nos interessa e é a questão que vai dar segurança jurídica em torno deste tormentoso assunto. Portanto, pessoal, esta é uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal que não bota um ponto final em torno do assunto. Infelizmente, foram aí... É, a DIN foi proposta em 2004, foram praticamente 16 anos para chegar agora na votação eh, no plenário virtual e nós, eh, e o Supremo, reconhecer que a associação não tem legitimidade e, portanto, todos nós, contribuintes, intérpretes, aplicadores da lei, ficamos aí ainda eh, na, no aguardo de uma segurança jurídica em torno do tema. Eu estou acompanhando o processo e qualquer novidade eu é, aviso vocês aqui por intermédio do meu canal e das minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, se as informações foram úteis para você, eu peço que você compartilhe com os amigos, dá um like, não esqueça de ativar o sininho para que você receba em primeira mão a informação de uma novidade aqui no meu canal. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!